Um, boa tarde a todos. Um, quando, a, quando, quando a Ana uh, me desafiou a fazer esta apresentação, eu pensei que mais do que palavras eram, propriamente, uh, as ações. E, e, portanto, eu vim aqui, assim, inicialmente preparado para falar sobre aquilo que eu faço. Que, em termos gerais, é aquilo que a Ana disse. Eu utilizo a mosca de fruta, para identificar novos marcadores genéticos para doenças humanas e novos compostos farmacológicos que modulam essas mesmas doenças. Mas depois de ter escrito esta frase, e já depois de ter mandado o título à Ana, eu lembrei-me de uma frase que o meu orientador doutoramento disse, que cada cientista tem que de facto saber explicar aquilo que faz aos seus avós. E lembrei-me da minha avó, que era aqui das Lagoas de Febre, e, e portanto decidi alterar completamente aquilo que eu, que eu, que eu vou falar, e eu vou tentar traduzir aquela frase que eu escrevi, que é aquilo que eu faço no dia-a-dia, -dia, como se eu estivesse a explicar à minha avó. E, portanto, em termos gerais, eu vou ter que explicar algumas coisas que, para a maior parte das pessoas que são cientistas aqui, é extremamente simples, mas que, para a minha avó, era completamente chinês, esotérico ou física quântica. E, em termos gerais, vou ter que tentar explicar o que é que são marcadores genéticos, falar levemente que é o, como é que é o processo de identificação de novos medicamentos ou novos fármacos e porque é que a mosca pode ser utilizada para identificar, uh, para identificar novos marcadores genéticos em humanos e novos compostos uh, para tratar doenças humanas. Em termos gerais, a nossa informação genética é fornecida em partes iguais pela nossa mãe e pelo nosso pai. Um, é esta, é, esta informação genética é a parte mais importante, ou a herança mais importante, que nós recebemos dos nossos pais e é a mais importante que nós podemos transmitir aos nossos filhos. É esta informação que vai dizer que se nós somos menino ou menina, se os nossos olhos são azuis ou se são castanhos, se vamos ter uma intolerância, intolerância à lactose como o pai, se vamos desenvolver um cancro como a nossa avó materna ou se vamos ser como, como a nossa avó paterna, que vive até aos 100 anos sem praticamente ter nenhuma doença. Esta informação genética está armazenada no núcleo das nossas células uh, em estruturas chamadas cromossomas. Uh, nós temos 23 cromossomas. Temos dois 23 cromossomas. Cada um desses cromossomas foi dado ou pelo pai ou pela mãe. Uh, Esses cromossomas são compostos, são, são, uh, uh, contêm no seu interior ADN. ADN é uh, a, linha, a linguagem da vida é uma linguagem química é composta apenas e só por quatro únicas moléculas que são a base da vida a definição de vida hoje em dia é a capacidade ou implica a capacidade de transmitir a informação genética para os nossos filhos esta informação está compactada são milhões de letras cada um dos quatro elementos químicos, pode ser designado pela primeira letra do seu nome, A-C-T-O-G, e cada cromossoma tem milhões dessas letras seguidas, como se fosse um novelo de lã, perfeitamente enroladinho, e que pode ser enrolado e desenrolado, consoante as suas necessidades. Um, grande parte da, da, da, da função dessas letras é completamente desconhecida. Uh, cerca de 1% desse, de, de, de, dessa informação conhece a sua função, é a parte mais bem estudada dos, do, do, do, do nosso, da nossa informação genética, são pequenos, são pequenos fragmentos é, que, aos quais chamamos genes, e que, que, que conseguem fazer a maior parte é, dos componentes celulares que nos, conseguem, é, nos fazem como nós somos hoje. Os outros 99% é, ou não se sabe o que é que faz, ou, ou pensa-se que são é, aspectos meramente regulatórios. Esta é a imagem de um gene com o qual eu trabalhei uh, uh, durante o meu doutoramento. Uh, a linguagem é muito parecida com um livro de Saramago, mas, no, mas não tem pontos, não tem espaços, não tem nada. Uh, a interpretação é quase livre. Mas está escrito numa linguagem muito particular, que é o código genético. E é este código genético que permite transformar aquilo que nós estamos a ver, uh, que a célula pega nisto e transforma, uh, em todos os componentes que nós temos. Uh, Existem cerca de... cada um de nós tem cerca de... 6 mil milhões de letras, todas as são 6 mil milhões de letras, é normal e é provável que existam alguns erros ou algumas mutações ou algumas alterações que possam provocar doenças e é essas alterações que nós, na nossa empresa e durante bastante tempo de doutoramento e no pós-bastreamento procurei identificar, de modo a identificar Pequenas alterações no nosso DNA que estão associadas a doenças ou provocam doenças. Esta informação pode ser explicada de outra forma. Em termos gerais, o nosso genoma é como se fossem duas bibliotecas compostas de 23 livros. Cada um desses 23 livros, ou cada uma dessas bibliotecas de 23 livros, foi-nos dada pelo nosso pai ou pela nossa mãe. E cada livro contém milhares de pequenas histórias, que são os nossos genes. E cada uma dessas histórias foi escrita pelo nosso pai ou pela nossa mãe. Eu não sei como é que são os vossos pais ou as vossas mães, mas se forem como os meus, a minha mãe contou uma história em 10 minutos e o meu pai, em 5 palavras, já disse o que tinha para dizer e já repetiu outra vez o que tinha para dizer. Ou seja, uh, nenhuma das histórias vai ser, apesar da história global, do sentido que nós damos ou que lhes está escrito nas histórias ser igual, nenhuma das histórias vai ser igual. E isso é o que nos faz únicos uh, relativamente uh, a todas as outras pessoas. E podem imaginar como é preciso escrever 3 mil milhões de letras, vão existir alguns erros. Uh, e esses erros são os importantes, são os marcadores genéticos. Uh, imaginem, por exemplo, que uma das histórias começava uh, com... Começava com esta informação é útil. Aquela história era tão importante que tinha que começar assim. Uh, esta informação, esta história, era transformada num conjunto de letras que não se percebia exatamente o que é que estava escrito. Uh, esta informação, quando, seria, quando fosse transmitida para os nossos filhos, eles teriam a capacidade de conseguir reler outra vez aquilo que nós podíamos dizer. E, portanto, a história que nós lhes tínhamos passado, começava novamente com esta informação é Mas imaginem que existem pequenas alterações. Pequenas alterações não na parte que interessa, mas naquela parte regulatória. Naquela parte que nós pensamos que se calhar é lixo não faz sentido olhar para ela. Pequenas alterações que não parecem fazer sentido, mas, quando os nossos filhos vão pegar nesta informação e vão ler, percebemos que a história é completamente diferente. E Em vez da informação ser útil, passa a ser completamente inútil. São estas pequenas uh, mutações, são estas pequenas alterações que nós procuramos, que nós estamos interessados e que andamos à procura, muitas empresas andam à procura. E, e vocês podem pensar, mas é uma alteração de uma letra no meio de 6 mil milhões de letras. É assim tão importante? é uma letra mil milhões mas a verdade é que existem uh, inúmeras doenças que são provocadas por uma única alteração, existem vários tipos de cancro que são provocados por uma única alteração um dos exemplos mais conhecidos é o, o gene BRCA1 que foi, uh, entrou um bocado na moda agora com a Angelina Jolie que decidiu fazer uma mastectomia apesar de não ter cancro uh, resolveu tirar o, o, o, um dos peitos apenas isso só porque tinha uma mutação, uma alteração que dizia que a probabilidade que ela, de ela desenvolver a câncer de mama antes dos 50 anos era extremamente elevada. E, portanto, existem muitas doenças que se resultam única e exclusivamente de pequenos erros transmitidos de pais para filhos. E a verdade é que uh, cada um de nós uh, herdou dos nossos pais cerca de 100 erros no seu genoma, na sua informação genética. Uh, e, e, felizmente, para nós nenhuma dessas 100 foi importante e muito importante. Isto é que estamos aqui todos. E, e, esta, e saber exatamente qual é que é o, os marcadores genéticos, qual é que é a informação genética que está alterada, é extremamente importante. É importante desenvolver medicamentos para, para, para essas doenças. Um, este, em geral, é um processo de identificação de novos medicamentos. Uh, e, e o processo, regra geral, começa por identificar qual é que é o alvo, nós vamos tentar uh, uh, trabalhar esse alvo, regra geral está uh, uh, associado precisamente a uma mutação de DNA ou a um processo bioquímico que está alterado e a alteração significa que não está a funcionar 100% uh, muitas das coisas quando estão a funcionar 200% é tão mal ou pior do que quando estão a funcionar 100% o cancro, por exemplo, resulta de células que não conseguem morrer que funcionam melhor conseguem multiplicar-se mais rápido do que aquilo que deveriam fazer e não simplesmente não conseguem morrer. Do outro lado, o Alzheimer, a doença de Alzheimer é provocada por células que deveriam sobreviver, mas que não conseguem sobreviver e acabam por morrer mais cedo do que era esperado. E, portanto, é necessário conseguir identificar muito bem qual é que é o alvo, validar esse alvo, dizer que é aquela proteína ou aquela mutação que provoca a doença e não é a doença que provoca a mutação. Depois de identificar essa mutação, nós conseguimos desenhar, identificar e esquematizar processo de testar medicamentos. Existem, provavelmente, milhões de candidatos a medicamentos. E é extremamente difícil tentar prever quais é que funcionam para uma determinada doença. Portanto, muitas das estratégias passam por simplesmente experimentar o máximo de candidatos a medicamentos. Possíveis. E quando identificamos um candidato a medicamento que de facto funciona e que uh, produz o efeito que nós queremos, temos que os testar em animais do modelo. Uh, Animais como a mosca, o peixe de zebra, uh, ratinhos ou até mesmo macacos. E só depois de provarmos que funciona e que é seguro em animais, é que podemos testar em humanos. E, e mesmo em humanos, nós temos que passar por várias fases de ensaios, testar em muitas pessoas antes do um medicamento conseguir chegar à farmácia e o médico conseguir uh, uh, prescrever esse medicamento para o nosso cliente. Todo este processo demora pelo menos uns 15 anos e tem um custo associado de 750 milhões de euros. Ou seja, não é qualquer empresa uh, pequena, média ou mesmo grande que consegue fazer a validação deste processo desde o princípio até o fim. E, afinal, contas onde é que entra a mosca aqui? Nós utilizamos a mosca porque uh, uh, é, é o animal que nós utilizamos desde o, o meu pós-doutoramento e o de, de, de, de, de, dos meus colegas. e Eu costumo dizer que nós somos muito mais semelhantes com a mosca do que nós gostamos de assumir. Um, cerca de 75% dos genes que existem no existem também em Drosófila. Uh, as principais vias metabólicas que estão bastante conservadas entre os dois organismos. Basta pensar num Fiat Punto e num Ferrari. Uh, no mais básico, eles são muito semelhantes. Têm quatro rodas, um motor, aceleram e travam. Têm um guiador, um sistema de refrigeração, sistemas de airbags, de, de, de, de, de, de retenção. E, portanto, existe uh, existem vários... Uh, uh, Uh, processos e mecanismos que nós conseguimos testar em organismos mais pequenos, que nós conseguimos testar no, fiat, no Fiatuno, antes de ir para organismos mais complicados, mais complexos, como é o Ferrari ou como somos nós. E como é um organismo muito pequenino, que se multiplica muito rapidamente, uh, permite fazer ensaios uh, farmacológicos e genéticos que esses seriam impossíveis de fazer em, em, em humanos. No fundo é, é um, tem uma boa relação qualidade-preço entre a, a relevância biológica, o custo, a duração dos ensaios relativamente aos outros, ensaios, aos outros modelos animais que nós podemos utilizar. E existem modelos de mosca da fruta para doenças tão diversas como a doença do Alzheimer, Parkinson, obesidade, diabetes. Existem modelos de, de, de mosca para a dor e já existem medicamentos para a dor que estão em ensaios clínicos em humanos que foram identificados na mosca, existem modelos de cancro e de doenças cardiovasculares. Nós decidimos de focar-nos na obesidade, porque é uma doença que nós achamos que tem uma componente genética extremamente elevada. Os nossos antepassados sobreviveram nos tempos em que não havia comida, conseguiam acumular mais reservas no seu organismo para estarem prevenidos naquelas alturas que não havia comida. Nós, fomos, nós estamos aqui porque fomos selecionados para serem gordinhos quando não há comida. E, portanto, a obesidade tem um aspecto genético bastante significativo. E, ao longo dos últimos anos, nós conseguimos identificar um conjunto de genes que provocam acumulação de gorduras e peso uh, uh, nas moscas. Verificámos que algumas das pessoas extremamente obesas também possuíam alterações nesses mesmos genes identificamos um medicamento que consegue fazer com que as moscas percam parte das gorduras que elas acumulam. E portanto agora estamos à procura de um, vender ou licenciar ou no fundo tentar fazer com que esta informação valha dinheiro para, para, para os nossos investidores. Um, voltando um bocadinho atrás, a, a, a, mosca pode, a, a mosca pode ser utilizada em qualquer um destes quatro. Falta ali assim uma, uma uma bola de pré uma, em qualquer uma destas quatro fases do processo de validação e de identificação de, de, de, de medicamentos. Eu imagino que a minha, que a minha avó, nesta altura, me, me parasse, e se ela tivesse conseguido perceber tudo aquilo que eu disse, uh, me perguntaria se valeria a pena ter criado uma empresa uh, de base científica baseada em Moscas. E eu sou sincero, respondi à minha avó claramente que sim, que este processo todo de criação da empresa, numa cidade pequenina, mas com uma, como nós temos pela, pela audiência, com uma densidade de biotecnólogos relativamente interessante, que esta experiência me permitiu desenvolver características que eu não conseguiria desenvolver de outra, de outra forma. Que mesmo que a empresa feche amanhã para a semana, na próxima ronda de investimento, eu vou olhar para trás e, e apesar de alterar muitas coisas daquilo que eu fiz, voltaria de certeza absoluta a criar uma empresa de base tecnológica e que muito provavelmente iria precisar do apoio de empresas de capital de risco. Nessa altura imagino que a minha avó perguntasse, empresas de quê? Eu dizia simplesmente que teria que ficar para uma próxima conversa, porque já não temos muito mais tempo.